Que dá over, né, velho? Acho que eu vou dar over, aqui em mid. Sua equipe destruiu tudo. Vou bear essa aqui vai pro Ai meu, eu sabia, mano! Meu Deus, velho! Aí é foda, hein, mano! Pô, tu tá... sei lá, se alguma coisa tava vindo, tá? Será que isso acontecer, é feito, Você tá sentindo assim, ó. Vai acontecer alguma coisa. Ó oh, esses caras aqui, mano. Nossa, eu vou esperar minha mãe sair do quarto pra agradecer esse sub aí, mano. Pode sair, Lu, eu vi que a porta tá um pouco aberta, o link do guerreiro é meio estranho. Valeu, hora da leitada, é bem, mano. Obrigadão aqui, pelo sub aí também, seja bem-vindo, meu lindo. Bem, né? Nice, nice, vambora. Você <risos> ri, né? Hora da leitada, você sabia que a minha mãe tava no quarto e você mandou um prime de propósito, sim ou não, mano? Pô, eu tive que esperar minha mãe sair do quarto aqui, Kenji, tipo, pra agradecer o eu é do cara, mano. É o nick dele também. O nick do cara é hora da leitada. <risos> Exatamente, olha que safado Te metaforei, hein, mano. Meu Deus! Vou morrer pra Yumi, mano. Morri pra Yumi. Morri pra Yumi, morri pra Yumi. Ela vai tacar o em reto. Eu morri pra Yumi. Eu morri, eu vou ser solato pra Yumi. Ah, doidão! Não! Aí é ele tinha Ignite ainda, mano! Pô, se eu ando mais um pouquinho pra trás, aí, dá pra ter matado, mano. Mas foi um bom duelo, hein, mano? Eu fui folgado. Mano, muita emoção já, velho. Pera aí. E já tem muitas emoções. Vamos bom embora. dia, Marquinhos. Chá, bom dia. Manda a Rosinha tá, pro Igor. Semana passada, ele amassou o meu caramujo e essa semana eu amasso dele. Enfim, a poderagem. Igor, na rosinha aí que o Kiri Gamer tá pedindo pra te entregar, mano. Mas é sério isso aí mesmo que o Guerreiro Contou? Será, mano? Interessante, né, mano? Aquela troca recíproca, né? Acho que é. Cara desse pai é quer zica, mano. Essa man. semana fui no médico e fui diagnosticado com pênis. Qual médico? Me manda uma rosinha e me diz que é normal ter 8 centímetros de caramujo. Boa, que... carrasco. é normal, mano. Tem, tem espaço, tem tamanho pra todo mundo, mano. E aí, família? 8 centímetros tá de boa ou não, mano? É normal, velho. Não preocupa não, beleza? Tem pra tudo, mano. Tem de tudo. Vem, meu lindo. Vou pegar os Drake pra nós aqui. Que dinheiro para levar o bot. E o caçadinho fechou o itemzão, hein, mano. Pô, Vitão, vou ficar te devendo WW, hein, mano. Então a galera que gosta... Caralho! Caralho, quem viu o Xera, filho? Meu que Deus! Existe. Ele lutou no dragão e quase roubou do nada no escuro. Eu smitei e ficou com 90 de vida, aí ele lutou. Aí eu peguei no auto-ataque. Mano, mas pensa você pegar script e perder, velho. É, é muito triste, velho. Vai ter doideira top, parece, hein, aí. Caralho, esse insta... Ah, trolei, mano. Era óbvio que a play pra cima do script ali não ia dar certo, né, mano? Sei porque mas eu confiei no TP do 7. Script no Raelo. É tipo, se o cara os script, tá ligado? Ele não é bom. Ele só é... vai, tipo, aceitar tá as skills, tá ligado? Mas o resto ele vai fazer errado. Verdade, mano. Script não te deixa andar nessa situação? Tá sabendo, hein, Kelvin? Olha lá. O cheiro é script? É, mano. Dos mais nojentos aqui ainda, mano. Que isso, mano, Só escassadinho velho. Acho que foi daqui, né? Será que dá bom isso ainda, mano? Dá o Kindinho, como é que ele vai? é só eu pra contar a história, mano. Ó, o Kindinho vai desviar do script. Tuk! Não dá, não. Ah, é, foda, velho. Ixi. Sabe por que coletor é ruim, Marquinhos? quer saber eu Fala, Kindinho, oh. conta, conta, Kindinho, conta. Vocês querem oh. saber, galera? O Kindinho vai contar. Pota. Todo personagem do jogo tem armadura base, certo? Certo. A menor armadura base do jogo é do caçadinho, tipo, uns um 66. A menor? É, a cara, menor armadura sabe base. Isso, né? é. Enfim, eu sei. Aí, tipo, tá vendo esse item aqui, Dominique? Ele tira 35% da armadura do cara, certo? Certo. Tirar 35% de 66 é o que? Um, uns 20, quase 20? Já é mais do que a coletora, a penetração da coletora, entendeu? Entendi. É mesmo, né? aí, Então é isso aí que que o preço aí que coletor é um item full meme Sempre dá menos ano do que a. a o Dominique Quer esquece de reportar o guerreiro aí não, viu? Não, eu vou reportar, pode deixar Que isso faz, não? Tá vivendo o sonho, Claudão O cara falou ali que o cara até assumiu que era script mesmo, mano Tipi. Ah lá, agora foi, ó Salve Marcos, Salve. poderia mandar um doble WC... bicep em homenagem aos membros do linguiça que estão fechada com os exercícios físicos Mileno, <risos> eu te amo Vou fazer só um aqui, ó, com a cara tampada mesmo, mas só para você sentirem o... Hã? Acho que dá para ver, né? Só para você sentir aí, ô João Salve a tropa do linguiça aí Tá sozinho, o Quindim tá top Mas eu acho que o Jax mata todo mundo, Primeiro, tá ligado? Meu Deus, véio, ele vai matar todo mundo, velho? Que porra é essa, Nossa, família? Viola, que que é isso, galera? E cara... É, a cena mandou a truva ali, mano. Por que que tinha 5 pessoas do outro time no blue, tá ligado? Muito estranho. Ih, vai ficar um ano maior outro, cara. É o braço <risos> da punheta, né, mano? Cuidado dá essa Imagina, Imagina o Giga batendo bichão, uma punheta. <risos> Não quero nem fazer. eu Amor, ó. Ele deve esmagar o pin dele, mano. Meu Falando Deus, você, é. Por eu que, que eu pensei bichão, isso? Ed. Mano, ó como que eu vou checar o arauto, família. Se liga nessa tecnologia aqui pra checar o arauto, ó. Ó. Tá vendo? tá fila de manhã bem boa, bem suavinha, mano. Raramente tem alguém que, que dá um rage, digita uma parada. Mano, para de falar dos outros, família. Foca no seu sem olhar para os outros, velho. Confia. Leva para a vida. Deixa eu falar para os caras, levar para a vida. Fica falando nem olhando para a vida dos outros assim não, mano. Faz o seu, velho. for falar um negócio, fala um bagulho que acrescenta, tá ligado, velho? Os caras ficam só xingando um outro aí, mano. Nojento. Olha lá, a Vene, Aprende a controlar o Wave, aí tu fala. Vai chupar um peito, Zé. Vai <risos> ele que chupar um peito ali. Caralho, vai ficar como... Ah, o eu cara tá sumaram. me tirando, mano. Tá, se pá, eu vou voltar tá lá. Salvei mesmo, mano. O cara, bom, um R mid aqui. Salvou a, a do do Quindim, mano. Vai ficar o Wave boa e ainda vai virar em farm em relação ao cara. Olha esse dash aqui, família. Esse aqui é de mono, viu? Errou aí Você <risos> viu, velho ah, mas, mas tem como, galera, tem como Eu sei que tem como, aquela parede ali véio. Carinha de que esse arauto top não é bom, galera Mas eu não vou pensar muito, não Vou só bom usar, mano aí. Valeu, Juanzito. bom carnaval pro Cei também Calma E brigadão pelos dois meses de sub com a gente aí, meu guerreiro Você entende esse brother não, mano? Eu ainda tenho ult. Ah, brincadeira é essa aí, família! Meu Deus! Ah, mano, ela viu, velho. Como assim? I'm just complaining. Hit a couple bangs on my only green. But I split the rack, I'm scared off of the scene. She's put another gang. I don't fuck with my shit. With my seat, Now I'm a clean. queen Made a couple bands on my side, is only green About to split up